Bora pro game Trader Life Simulator, então fica ligado aí! para a parte 2 desse game. Simplesmente a gente se viciou. <risos> gente, nascemos para ter um mercadinho. Não, <risos> sem brincadeira, a gente deixa o Olimpíadas ligadas no fundo e não paramos de jogar o um Mercadinho viciante. É muito bom. Meu Deus. Galera, bora para o episódio 2 aqui então do game do Mercadinho, cara? Bora. Eu vi que muita gente gostou do game aí. Inclusive, a gente vai continuar aqui montando o nosso Mercadinho. Vamos mostrar para vocês como é que tá o Mercadinho desde Exato. o primeiro episódio. E já aviso e... vocês quem quiser assistir o terceiro episódio dessa série do Game no Mercadinho, se liga que vai ter live dia 29 agora, quinta-feira, às 8 e 30 da noite, com o episódio 13, então bora lá, acabamos de acordar bora. aqui. assim, a casa não mudou muita coisa. É. Acho que nada E numa loja tem Play 5 pra comprar Meu Só Deus pra cara. deixar claro Isso aí, se a gente ganhar o um dinheiro pode ser um episódio mais pra frente, cara Mas a gente viu que tem uma loja vendendo Playstation 5, cara Eu só gostaria de mencionar que a gente já capotou o carro Meu Deus, Porém, cara. a gente já arrumou o carro também tá. Então tá tudo bem foi, foi vergonhoso, cara Espero que não aconteça mais Ai, isso aqui, Ai, tava chovendo mim, muito Tava chovendo Bora lá então, Bora. vamos até o mercadinho, Ó, hoje tá o um dia de chuva. Tá, seguinte, a gente remodelou toda a estrutura do mercadinho que a gente vai mostrar pra vocês, Foi. a gente unificou novas prateleiras coloridas. E pro futuro, a gente ainda quer trocar as prateleiras pra umas bem mais profissionais. É... Mas assim, a gente comprou uma de, sei lá, 170 e poucos, e a que a gente quer custa 700 cada uma, então não tem como. Mas o mercadinho tá prosperando, vocês vão tá ver que tá ficando bom. a gente tá ganhando money, money, money. A gente já pagou o empréstimo, Isso. que a gente pegou pro, pra começar o mercadinho. A gente pegou aquele empréstimo, já pagou tudo, já quitou. E agora a gente decidiu não pegar mais empréstimos, Pra sempre repor produtos e pegar o dinheiro das vendas. Olha Sem aqui! Ver. Olha que só! Que coisa cara. linda! Tá olha de... esse balcão, de sonho! Aí? Como é que tá, Joca? Tudo tranquilo aí, Joca? E aí, Joca? Hoje ele é o Juca. Meu Deus, cara, hoje tá, ele mudou ó, de. Novo. Calma! Olha aí! Olha as duas prateleiras de salgadinha, a gente não tinha nenhuma na última live. Tá bonita já! Já tá ficando gente, melhor, cara. Tem Pringles, tem Ruffles. O <risos> que, que tu quer melhor hoje que tá isso? Hoje tá liberado pra falar nome de produto, né, é, cara? Olha do refri! Olha Olha quanto refrigerante. Tá, tem frutas. Tá, que na verdade gente. já tava lotado de frutas, agora já vendeu bastante, né? Vou até dar uma arrumadinha aqui que eu fico agoniado. A ah, Lola que... tá profissa na arrumação aqui. Tem gente que, assim como eu, eu sei que fica agoniado. A galera comentou aí no, no vídeo passado, cara. Que tava meio bagunçado, eu concordo que tava meio bagunçado, agora tá mais arrumadinho, né, galera? O que vocês é, acham? Comentem aí a... se vocês gostaram agora da arrumação, oh, velho. Ó, a melancia fica no chão, eu autorizei. Tá, Gabi, deixa. Porque né? fica maneiro, fica tipo assim, casual. Fica tipo assim, <risos> tá. mercadinho de bairro. Informado. Fica, fica de boa. Ó, oh, temos aqui café, tem chás, chocolates. Esse aqui tá um tá pouquinho torto. E pra cima te tem coisa, não. Não, ah, tem, tem um pouquinho... É que vendeu. Vendeu bastante, cara. Aí, ó, Produtos de limpeza. Tem bastante produto de limpeza. Aqui, ó. Água sanitária, acho que a gente tem que comprar lá. Tem que comprar da grande. Nesse vídeo, a gente ainda vai fazer um rancho aí. O que a gente chama de tá. uma compra gigante aí pra abastecer. A gente já tá com 521 com... que acumulou do dia anterior. A gente vai pegar mais desse dia de agora. Vamos pegar mais grana aí, né? Tá, Olha só gente tem que comprar. Aqui, ó. Já dá pra... Vou colocar aqui. Já vai liberar espaço pros novos que vão chegar, tá. ó. E a gente tem Beleza. comprado, assim, quantidades enormes de coisas que estão em conta naquele dia. Pra já ir repor no mesmo que tenha É, não. vocês vão ver que tem um monte de refrigerante Aqui nem precisava é. ter tanto É que tava barato naquele dia, né Aqui, aqui ó produtos de higiene shampoo, shampoo, protetor solar, pasta de dente Bastante pasta de dente aqui Sabonete não, líquido aí embaixo Ó, aí, ó Lenço, a gente comprou lenço, bastante Lenço, rações, um monte Olha aí, tem um monte de ração, cara Fralda aí no cantinho ó, ó, a Gabi. ração de gato quadrado, tem que comprar Tem que comprar essa ração aqui de gato e, e fralda tá, dá pra comprar também. Fralda dá pra comprar, né? Deixa eu colocar essas um pouquinho mais arrumadinhas. Porque se tiver barato, a gente vai repor aqui as fraldas, galera. E, e assim, conforme vai vendendo, eles vão tirando de qualquer lugar o produto. Então, e o cliente sabe como é vai que é, bagunçando. né, cara? O cliente não pensa na arrumação, né, do coitado tá. do dono do mercadinho. Chocolate tem bastante, chá tem bastante. Tem. Biscoitos tem bastante. Mas se tiver barato, a gente compra. A gente compra Bora, também. Arroz tem bastante. Tem. Ó, o óleo pra fritar tem que comprar. Esse tem que comprar esse óleo. Isso aqui, o que, que é isso? Eu azeitona. É azeitona. Acabando pra... azeitona, não tem mais uma aí, cara. Tá. que mais? Arroz tem. Aqui ah, o, o molho de salada. salada. Tá de boa, que tipo, tem bastante tá, só que ainda a gente ainda tem é... também o Esparguete. O espar... Aqui, ó, Esparguete. Esparguete tá tem aqui. bastante, mas se tiver <risos> barato, a gente já compra. Tá, aqui tem mais. Dá pra comprar o grosso, olha oh, O grande. O grosso. O grosso. Beleza, a gente e resta de. Bora. Depois, mas primeiro acho que bora que te bora pro mercadinho. Tá, vamos lá. Vamos pegar o dinheiro com o Joca aqui. Aí, mostra o outro lado. Não, calma, a gente tem até Nutella Ih, aí. Ih, tem um monte de coisa, cara. Olha ó, aí, Nut... minha gente. Tem Nutella, cara, um monte de Nutella. Sai no Nutella, tá vendendo a bem. A porta pra ah, é. ter uma segurança aí pro Joca. Pro é, Gilberto. o Joca, a gente fecha ele aí. Opa, tá fechando Ei. pro outro lado, cara. A porta tá pro outro lado e, agora, velho. E véio. a nossa ideia é colocar produtos aqui atrás do Joca também. Mas daí tudo isso demanda din-din, então a gente precisa sempre repor produtos, vender pra ir acumulando e comprando coisas novas, né? Exa. Olha, quase 700. Quase, cara. Ó, com 700 dá pra fazer uma compra cavalar. E a gente aprendeu uma, tética, uma tática é, buga, oh. né, bugadesca. O De... Pra vão... descarregar o carro que vocês vão amar Não, é, cara. Gente, vocês vão eu... amar Ó, a gente tá devendo 50 pro banco Que é o salário do Joca, né? Então vamos, já vamos botar, as... ah, vamos botar ah. 50 aqui Por que, t... que, tá <risos> que que ele tá com o olhar penetrante? É Por ele tá com o olhar penetrante? É, aí tá que? achando que eu vou assaltar eu posso... o banco, cara Gente, ele tá com medo tá, <risos> tá tudo bem, amigo Olha só, Gabi tem 150 da luz Tá, já vou pagar Vou ter que colocar aqui, não é no banco, é no cartão de crédito Então eu já vou deixar no cartão de crédito Mas 150, ó Já tá, o, o como tá em, em débito automático Ele tá dizendo que não tinha dinheiro na conta Daqui a tá. pouco vai sumir, sumiu já, ó o 150 do cartão já. pega já? do caixa, vê se já tem um jindinho pra repor. Então bora lá, <risos> não, fazendo. Sério, essa, é, não, sério. Essas poses, os clientes, é sempre meio assim, ó. É, tipo, Eu vou te assaltar, tá vou te assaltar. Ó, tá um pouquinho de fome. Vou comer um cachorro 22. quente aqui. É, já comi. Rapidão. Se bem que o cara do banco mesmo, é o mesmo, é primo desse aqui, ó. Só que assim, não tem olhar penetrante, tem. <risos> tem pouquinho, cara. Eu, <risos> acho, eu acho, pelo menos, né. Vamos lá, então. Então, Vamos tá, dar a volta bora aqui. Bora que te bora, só não capota. A polícia não viu, eu passei no canteiro. Ah, o Lolo é o dono da cidade, eu digo pra vocês. Ele sai é. cortando a mão <risos> errada. Sai, é, é por esse... isso que capotou, né? É, é cara. por isso que capotou. É O Estado não tá muito presente aqui. Uhum. Vamos lá, então, pro mercado. Vamos. E aí... Pro próximo episódio, eu tô pensando se a gente não compra o frigorífico, né, cara? Pra poder ter carne Sim, carnes, peixes, frango... É, tem um monte de gente que sai triste do mercadinho sem ter essas coisas é, geladas. Tem muito produto que a gente tá, não pode pergunta. vender ainda. No frigorífico dá pra colocar bolos e tal também? Não? Tipo, meio separado? Dá pra colocar... Tem um... Porque um... a gente também não tá sem essa parte de donuts, pães, bolos e tal. A gente precisa de uma vitrine especial pra essa parte ah, de padaria, tá olha só, Ai, a gente você comprar aqui, ó Aí a gente consegue colocar bolo, rosquinha Olha essa baguete A gente que queria botar uma baguete no sovaco, né? Ah, queria, cara baguete é a rosquinha Tá, <risos> vamos. bora que te bora A gente tem que comprar azeitona bom, Azeitona, vamos ver qual é que tá o preço da azeitona, cara Tá bom, hein? Ótimo, bora Tá bom, pera a ração quadrada de gato. A ração do gato, tchau. aí outra a gente faz uma esculhambação que esse carro vira praticamente um caminhão, né? De tanta é, coisa que É, cara, leva. vamos ver se vai dar pra comprar bastante coisa hoje, né? É o que? Azeitona, o que mais? A ração o do ração gato. ração quadrada de gato. Vamos ver. Tá pessoal? Não, então o óleo grosso aí. O óleo de fritura Sim. e o óleo, o óleo grosso tá caro, hein? Não, então o de fritura. O de fritura, né, cara? Vamos pegar esse aqui. Esse óleo eu acho que tinha uns dois, né? É, Tinha precisar. só uns dois. É, tinha pouco. pouquinho, né? Vamos botar aqui, Produtos o que de limpeza. Ah, o, Aquele da tampinha grande. verde também. Tá, ah, o da tampinha verde. A Gabi vai me falar qual é que é aqui. Tá, o que tem tipo um... A Gabi é gerente de estoque, né? Ah, eu, eu sou... Não, eu sou é. muito boa pra gerente de estoque. Esse aí, esse ó, da lavandinha verde. Não, não, do lado. Esse. esse. Esse aqui tá caro. Não vai dar pra comprar hoje, não. Não, não compra. Tá, vamos arrumar aqui. Beleza. O que mais? Vamos de... Refrigerante não precisa chá Shampoo, shampoo. Shampoo precisa? Então você agarra mas precisa. Beleza, vamos botar shampoo aqui. A gente aqui. tá sempre comprando o que tá barato no dia, a gente compra um pouco mais. Se sobrar, não tem problema. Fica lá no estoque da, do mercadinho, né, Daí, cara? Daí o. O aerosol tem um pouco, não dá. Tá caro, velho. Esse, esse aqui... também não. Detergente, eu não me lembro se S tem. A véio. gente recente tinha comprado uma, pode comprar de novo. Dá pra comprar? Aham. Uh -huh. então e bora. O... o sabonete líquido também. É, a gente tá basicamente fazendo um, um rancho quase só de produto de limpeza aqui, né? É, mas é o que mais tá faltando mesmo. Sabonete ah, líquido não. tá caro, vou deixar pra comprar o o outro. O lixeve é grande. A gente pegou, a gente pegou, pegou um aqui. É. De limpeza, alguma o... coisa. É esse. Amaciante. Uhum. Também e o do lado o laranja, aí esse é um monte de coisa. Então, vamos lá. Beleza, tem uma técnica aqui que vocês já viram, né, cara? Báquia é da, é. da esculhambação, é. né? E é o que mais, cara? Agora me distraí, velho. O amaciante, né? Tá, beleza. E mais 127, Não, dá para comprar alguma dá. coisinha ainda. Né? Sempre dá para comprar o refri ou o salgadinho com troco, que é o mais barato. Beleza, o que que dá para o refrigerante? Ainda tem lá, né? O... Vê esse aí. Chocolatinho aqui, ó uhum. Kit Kat, né Kit Kat, o que eu sei que a galera gosta A galera um gosta <risos> Deixa eu ver, será que cai Se eu botar assim? Não Cai não, né? Não. não E aí, mais alguma coisa? A gente faz uma oração pro Deus do bug então... <risos> é. Aqui, desse lado A gente não olhou muito, O que véi. tiver barato, não, o chocolate é... Esses biscoitos aí O quais? Esses, Esses... aqui? É Deixa eu ver esse aqui, biscoito de chocolate, né, cara? Tinha, é mas é um sucesso, dá pra né? colocar um pouco mais ah. Não é muito certo isso aqui, né, cara? Eu acho que cairia e tá pegando chuva também, né? É, essa caixa de papelão ia tá uma sopa já Ela é, pega a chuva junto Não, não temos dinheiro. Não tem uh, dinheiro Coca ou salgadinho? Ah, sempre dá pra comprar co Coca-Cola, que é refrigerante, né? Que é sucesso, né? Ai, tu viu o Lolo é bem neuróticozinho Tem que ser... O rótulo com rótulo, bem é. certinho. Deus. Boa, galera, mostrar. comentou que tava bagunçado outra vez, concordo. O Lula ficou ofendidíssimo. Não, <risos> tá, você tá bagunçado, cara. Não, é que a gente tava aprendendo, né? <risos> tá Vamos bora, lá, tá bom, bora. né? Será que dá pra fechar o carro aqui, velho? Xiii, não fecha. Não, mas não. Foi cai. coisa demais, cara. Não vai cair, né? eu volta lá, volta lá rapidinho. Meu Deus, do céu Olha o coisa. É esse... Tá estranho o shampoo, deixa eu ver. Shampoo. <risos> É, champou, cara <risos> Xampô, tagaragata, tagaragata. <risos> a galera gata Mas o xampou. melhor é o esparguete Esparguete, vamos lá então é Que tal tá o dia feio hoje pra, pra hoje fazer tá. compra aqui Mas é a gente vai ficar agora lá só arrumando o mercadinho E vamos ver quanto dinheiro a gente fez nesse meio tempo Enquanto a gente fazia compras no atacadão aqui, E uma aqui, coisa né? que eu tava com dúvida, que eu me perguntei pro Lolo É o seguinte, que se tipo eles fazem atualizações e modificam os produtos e tal. O Lolo disse que sim, que a última claro. atualização que aconteceu esses dias, eles adicionaram alguns produtos e retiraram outros pra melhorar, né? É, os, os peixes agora, tem um monte de peixes lá no, no açougue. É, que a gente não tem o um armário pra gelados, né? Aí não, vai, quem sabe aí no próximo episódio, aí na live, a gente pode fazer a compra do açougue, do do armarém. Do armarém. O que é isso? Que armarém? armarém, cara? Que, armarem, que, cara, armarem, cara? que cara cheio de é isso? Mulheres, o armarém. <risos> o, o armarinho, cara. O armarém. Ó, ah. oh, esse é o senhor dos bugs da alegria. Tá, Não velho, perde. Vamos lá, velho. O normal é tu tirar caixa por caixa, colocar no bagulho, botar pra dentro e tal. Olha, é, olha. Isso olha é uma técnica avançada que A gente cara. sem querer descobriu. Rolou, foi tipo, botar o um carrinho e botou perto demais. o que aconteceu? Tem que ir com tudo no shampoo, ó. Tudo no chapô. Beleza, tá ali ele embaixo do carro. Aê, cara! Eita, Eita, garagada! Foi tudo... Não, preciso, não cara, precisa, tu não precisa tirar caixa por caixa, que Olha senhor aí senhor dos cara. Bugs, tira tudo sozinho. <risos> e tem até uma voando, cara. Gente, mas que maravilha. é sucesso. Sem querer a gente não pegou esse lado aqui, é... mas aí a gente descarrega, ó. De boas, né? Gente, teria que tirar um por ele. Eita! Ali. Deixa eu deixar Já aqui. Ca... Não, sabão não, não no caixa sabe. tá um nojo, não. <risos> Tá, vou deixar aqui, ficar. cara. Aí a gente arruma. Ali o que o cliente desistiu de comprar. É. Vamos lá, então. A gente descarrega aqui. Beleza, deixa eu tirar da chuva e a gente fecha o carro aqui. Porque, né… Ah, a gente já consertou o carro, já botou óleo e gasolina. E gasolina acho que já tem que quase botar de novo também. Tá, da boa, né? A gasolina dá boa. É. Vamos lá. É… Clitívia grande. Isso aqui é água… Água sanitária, né, cara? Detergente também. em é por aqui também. Snack. Snack é aqui meio no caixa, né? É. Ah, já, deixa eu já colocar esse aqui, velho. É lá em cima no topo. Ah, não, tá aí. É aqui, ó. A gente sobe na caixa aqui mesmo. Ah, é, pode... tem mais resto, dá pra subir na caixa tem né, a técnica aqui. Beleza. Tá, tá meio desfalcado aqui. Ficou torto. Ficou torto. Ah, mas tá bom, tá bom. <risos> aqui que mais aí não pode ficar com muita noia também pelo seguinte não cara daqui a pouco tu tá te matando para botar reto em minutinhos o negócio vende aí <risos> tipo, é legal tu manter organizado pra tu ter um controle maior tipo assim a gente sempre coloca os produtos no mesmo lugar a gente nunca mistura é, sempre não dá cada pra lugar cada produto fica no seu lugar que daí a gente visualmente ó oh, isso aqui tem que comprar isso aqui tem que comprar oh. fica muito mais fácil de de cuidar, né? Vocês o que estão eu acho... vendo que a gente tá colocando aqui as caixas, ó, já perto de onde mais ou menos é, é, os produtos vão. É. é só descarregar, né? Que nem a gente fez com a nossa mudança aqui em casa. Foi. Quando a gente fez mudança, a gente. Na hora de descarregar as caixas, a gente ia levando pra cada cômodo certo, já pra facilitar, né? Não, um trabalhão, que já se mudou aí, quem nossa, fez mudança. Até hoje ele tem coisa que eu não desarrumei. Sabe né, qual tá? Mas é aí que... A gente pula, né? Vamos <risos> lá, então, o que, que a gente precisa? Isso aqui. É água sanitária grande, né? Isso. Que Esse é bom, a gente... ter sempre bastante. Só que o é um negócio que sai muito aqui no mercadinho. A galera aqui das redondezas compra demais isso aqui, ó. O pessoal anda assassinando muito e tá limpando com Meu água Deus, sanitária é. a casa inteira. Botar pra cá. Será que cabe aqui? Cabe, né? Acho que sim. Aí tem que ser no ponto certo. Aí. Beleza. Tá, daí dá pra botar. Mais deixar. uma. Uh -huh. Aham. Gabi gosta de botar aqui do lado, que eu sei, né? É, Beleza, a gente deixa aqui. Esse tipo ah, de coisa sobra. fica legal colocar ali, porque fica bem, tipo, mercadinho caseirinho, fica de boa. Fica, eu... tipo, amigável, familiar, deixar o produto aí. Tá, meio Por enquanto Não precisa ser tão parfait. Tá. Pode ser assim. Neto, eu acho que a gente vai ter que pegar a escada pra arrumar algumas coisas, né, cara? Sim. Vamos lá. Ajustar aqui, ó. Já vê quanto de dinheiro rendeu esse meio tempo aí. Ah, é. Deixa eu falar com o Joca aqui. O Joca tá aí ainda, ó. <risos> Olha 450, velho, é, tá foi rendendo muita grana, né? rendendo porque a gente tá abastecendo com muito produto E aí com isso tá, tipo, lotado aqui, por É, me atrapalhei, cara Beleza, deixa eu só botar é. essa um pouquinho mais pra trás Aí, ó A galera aí que gosta de tudo arrumadinho É, não, é, não. é quase, equivale a uma sessão de terapia isso aqui, né, cara. É, bah. Aqui é pra quem gosta de ficar passando tempo, relaxando arrumando os produtos. Agora, ó. pra pessoas que, que têm alguma dificuldadezinha e mais obsessiva com coisas retinhas e alinhadas, a pessoa ficar neurótica, fica, porque... Tem, tem, tem gente que fica nervosa aqui, não, que uma caixa já tá meio desalinhada com, com a outra. E aí a pessoa passa a tarde inteira arrumando uma caixa só, que depois é vendida, e aí tem que fazer tudo de novo. É. Não dá pra ficar na noia. É. Não dá, cara, mas é legal, Mas né? é... Não, gente, é, é realmente... Tem um, dá uma sensação de prazer. É tipo uma leve droguinha. É. Gente! Dá pra passar horas dá passar horas jogando, horas ô, oh, pra vocês terem ideia eu acho que nem a Gabi sabe isso, cara no registro ali na Steam a gente já tem mais de 10 horas jogando esse é, jogo, é, gente é real, é real, cara vamos lá do lado. beleza, detergente velho. como é que é esse detergente aqui? o detergente é o do canto embaixo aí, ah, aí. tá, tô, tô sabendo, tô sabendo deixa eu tirar a escada aqui que ela tá atrapalhando agora e vamos botar o detergente aqui. Ele até tem bastante, né? Até o de trás eu acho que vendeu, né? O de trás vendeu. É que a gente consegue botar por aqui? Consegue. Uhum. Beleza. Esse aqui... Será que dá pra empilhar esse, Gabi? Eu acho que dá, dava. Né? Se não me engano, acho que a gente empilhou da outra vez. Bora empilhar então, Ele né? Ele é bem grande, mas eu acho que dá. Agora detergente grandão esse aqui. Vocês já viram detergente grande assim? Né? É, aqui em casa a gente normalmente compra menor, né? Mas é aqui, menor. pra quem, por exemplo... Um tem um aí, estabelecimento, né? Tem um estabelecimento maior, alguma coisa assim, daí é. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Spray de limpeza, cara. O spray é o, até é o tem bastante, aí. né? Tem bastante. Não é, é. Ah, não, esse acabou. Isso! Tem que trocar acabou. Lugar. Pode colocar na prateleira do lado embaixo, se quiser. É que dá? dá? Nessa aqui? Uhum. Ó, se a Gabi deixou, então a gente coloca aqui, ó. Ah, é porque eu sou H... o limite da insanidade. É, a Gabi tem umas coisas que ela não deixa, não, galera. A, a, a, o mercadinho tava bagunçado da outra vez Ela chegou botando ordem que já que definiu total. metade das regras do mercadinho <risos> <lá>. <risos> O Evo não é Bulldog Marketing, então <risos> <risos> Vamos lá, shampoo Que é o shampoo Shampoo né? lá <risos> Vamos lá, é aqui, ó aí. Vendeu bem também, né eu Acho que até vendeu algum aí Enquanto a gente tava lá comprando, será que não? Eu acho que sim, porque tinha um pouquinho mais ainda Agora tem bem um pouquinho mesmo Aqui. Vamos botar. Tô ó. achando os espaçamentos um pouco grandes. É, eu sabia que a Gabi ia dizer algo do tipo, né? Não é, mas tá bom. Mas tá aí bom. tem bastante, tem né, bastante. cara? É, aqui ah, o protetor também. solar, acho que a gente ainda tá com a caixa ou não? Ele já tá vendendo bastante também. Se a gente tiver com a caixa ainda, a gente tinha uma sobra no estoque, mas eu acho que não tem mais, não. Ah, não, acho que a gente já, já recolocou tudo, né? E... Coloca no vou... andar de cima. No andar de cima, ah. cara. Ixi, vamos tentar fazer uma técnica aqui. Deixa <risos> eu <tinha risos> subir nos lenços, cara. Beleza. Meu Deus, que maloqueiro. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Tá. Azeitona, né? Aí embaixo. Ó, vendeu a última azeitona, cara. Deixa eu botar logo antes que apareça alguém querendo comprar, Coloca. Aí. Beleza. Loca, bota as latinhas aqui. Ó, oh, a gente tá cheio de latinha, não sei se tá faltando alguma coisa aqui da parte de condimentos Vamos ver, tem atum, tem molho de tomate, feijão, compota e... É que tem o milho e a ervilha que ficam em cima, tem que ver como é que tava tá o status é. de milho e ervilha Aqui, ó É, ervilha já tava pra comprar Ervilha dá três. pra comprar mais, né? Uhum. O, o óleo pra fritar, eu vi que só tem mais um mesmo, hein? É Mas a gente comprou, né? Um pouco, uhum. Beleza, foi aqui, né? Tá, esse aqui não precisa ficar aqui, dá pra ficar aqui <risos> Beleza, aqui o óleo pra fritar, ó se liga aí. É aí cada olho Tem... é diferente. Tem que é... Ter... Deixa eu dar uma ajeitada nesse, né? Que eu sei que vocês estão estão aflitos que tá ali Louco torto, né? Mandar ele arrumar, <risos> né? <risos> Vamos lá. Beleza, tá, tá vendendo bem, né, cara? Tá, tá vendendo super bem. Às vezes em, em pouco tempo a gente já ganha uma grana bem alta. Ó. Já dá mais um. Será que dá mais um aqui? Ainda não. Aí, ah, foi, né? botar aqui do já lado. Confere o Ixi, só tem mais um. Deixa eu colocar aqui, né? Ninguém vai, não, ninguém vai reclamar, não tem né, problema. cara? Quem vai reclamar aqui no cantinho não, não né? Esse a gente comprou para as frutas, já até dizer. Esse ali, esse armarinho verde. Era para fruteira aqui. Branco, ficou <risos> horrível porque ela vem com as caixinhas brancas. Aí ficou um monte de caixinha branca empilhada, não ficou legal, da gente. Trocou. Não ficou tão bom, velho. Vamos lá. O que que tem mais aqui? Aí. Refrigerante. Será que tem? bastante. essa buff cola aqui. Ai, essa é rara. essa não vem em toda a caixa. Hein? É, não vem em toda a caixa, não. Ó, o que mais vem é essa suquita aqui. <risos> Deixa eu botar aqui. A de trás pode ficar um pouquinho misturado, não é problema. Tá. A buff cola. Vou botar ela aqui. Mais buff cola. Ó, a gente veio premiado essa aqui. Olha aí. A galera gosta, sempre que chega um... Cadê o buff cola? E aí não tem, velho. É normal, que é a que mais vende. Apesar de que já faz uns meses que a gente só tá tomando a sem açúcar, né? <risos> essa aqui é pra cá. Pera aí. A gente tá tomando sem açúcar e tá achando assim, ó, de boaça. Tá muito boa, né? Muito Olha boa. aí, cara, quanta buff cola que veio nessa. Uhum. Beleza, deixa eu colocar outro lado. Aí eu gosto assim, lado. bem rechuchudinho mercadinho. Tem que tá recheado, né? É, não dá pra ficar Nossa. com muita falta de coisas, não. O que, que é isso? O, bisco o biscoito de chocolate, cara. Hum, é. esse aqui tem bastante Não, mesmo. mas dá pra colocar... Não, não, não, não. volta, volta Dá tá pra, pra colocar volta. lá no, aí em cima No, no último aí, ó no Que último. é na entrada então, Deixa eu colocar aqui, que aí a galera compra, né? Uh -huh. Tô sabendo, tô sabendo E dele chuva lá fora Tá chovendo, né, cara? Tá um dia de chuva forte ali Mas a galera tá saindo pra comprar Isso que é o importante, né? É... A galera tá saindo de casa pra fazer compra mesmo. Isso que eu pensei, ó, como aí ficam os chocolates Colocar os fica os bom né Olha aí, cara. Maravilha, né? Ó. Oh, eu nem sei quantos vem nessa aqui, essa caixa é enorme. Vocês veem que cabe tudo. Um, cabe seis, isso aqui seis, tudo dentro dessa caixa de papelão, né, cara? Isso que é mais incrível, né? É? é. Ixi, tá. Acho que 10. Tudo vem 10, eu acho. Anoiteceu? E aí não, não vai vir mais cliente, porque são 10 da noite, né? Tá, mas ó, dá um tour aí, dá um tour Show. nessa maravilha. Quando já tá mais abastecido ainda, hein? Olha só que fera, tá muito bonito. Gente, vocês lembram o galpão que tava quando tá eu... Tá melhor, quando, né? Quando eu aterrissei nesse jogo, isso era um galpão. <risos> tá melhor mesmo. Não, mas olha esse caixa aqui, amor. Tá, tá legal. muito fofo. Dá pra botar mais uns Kit Kats aqui, dá, né? Dá, claro, sempre dá. Olha aí, cara. Tá até faltando espaço de tanto chocolate que tem aqui, isso aqui é aquela técnica, né? a gente coloca essas coisas no caixa porque aí a galera, ah, sobrou um dinheirinho aqui Ah, vou comprar um negócio desse, é, né? Tipo, ah, isso é um kitkatzinho Quem nunca fez isso aí na vida real, galera? Nossa Ah, sobrou um dinheirinho Ah, vê esse chocolate aqui mesmo, né, cara? Ou tipo, compra o que precisa e chega no caixa E começa a se atolar de porcaria <risos> Eu vou botar aqui porque é. faltou espaço lá Ah, e outra técnica que o Lolo fez A gente sempre deixa um produto em cima da caixa Pra, pra saber não ter que ficar é. procurando a legenda do que é A gente já coloca o produto visualmente É mais fácil de pegar De ver, né? Quanto que a gente ganhou nesse dia? A gente tinha? sacar uns 500 mais Olha 300 aí, aqui a gente quase tá né? quase mil por dia tá bom ó o armário de coisas geladas é 750 a gente já tá fazendo Olha mais aí. ou menos isso por dia de dinheiro é. né cara então eu acho que pro próximo episódio a gente vai conseguir comprar esse armário deixa oh, eu wow. fechar aqui Vamos dar um rolê aqui na cidade, Come que já primeiro, fechou. tu tá com 44 já. Será que tá aberto lá o, a loja? que esse aqui, ele só tem quente, né, que achar o quente, né? Tem que ficam abertos de noite. Ah, Sim. tu diz o, a ah, lancheria? A lancheria, será que... Será que tá aberto essa hora? Vamos dar uma olhada lá. Dar um rolê na cidade. Tá tudo fechado, mas vai que a lanchonete lá tá... Tá aberto agora? Eu e o Lolo comentamos, basta se o jogo fosse brasileiro, certeza. Que, tipo, a pessoa tem que descarregar rápido pra não ser assaltado. Meu Deus! Como é que a integridade do carro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá bom, 71%. O, a, a gasolina que tem que É, eu acho que a gente vai... Tá desligado aqui? Não mal o cara, tá? Ele tá... Não, tá ligado? Esse é guerreiro, caralho aí, É o do olhão, ó. É o, ó, é que... o primo do Joca, velho. Não, véio. é o primo gêmeo. Gabi, é, o que, <risos> Gar, porque que gente... a gente vai pegar aqui? Pergunta tem. pro homem o que ele gosta de comer, uhum. ele tá tão triste. <risos> pizza, hambúrguer ou batata frita em Paris. Ah, vou pegar uma um pizza. Eu um hambúrguer. Uma hambúrguer pizza. Uma, vamos pegar um os dois, tá então, Pizza cara. hambúrguer. Vamos pegar uma pizza. E, um hambúrguer. É, pode comer assim, né? Parece mesmo? congelado isso aí. Pode comer isso aqui? Ah, eu comi, caralho. Ó, toda. Rendeu a fome toda, só o um caralho. É pizza congelada, tá, maravilha? É meio estranho isso aí, Aqui tem drinks. O que mais que tem? Tem mais hambúrguer aqui. Mas agora tá meio vazio, né? Falou aí, parceiro, Falou. tamo junto aí. jocoso, é o vivo do Galera, eu acho que vamos até a nossa casa. Bora. E aí já tá um bom ponto pra gente encerrar esse vídeo aqui é o seguinte, né? A ah, ideia era fazer uma atualização pra vocês. Pra como galera. a gente tava jogando muito, a gente queria mostrar pra vocês como é que tá antes da live, né? É, velho, tá bem já diferente o mercadinho com relação ao que a gente tinha feito na, no, último, no primeiro episódio, né? Agora, provavelmente a gente vai pegar um dia bom aí a seguir, né? É um bom momento pra descansar, meia-noite, já fizemos nossas compras. Eu acho que vou ficando por aí, né, galera? Ai, obrigada <risos> pela companhia aí no vídeo. Valeu demais. Comentem aí se vocês quiserem mais vídeos aí. Nessa quinta-feira a gente vai ter live às 8h30 da noite aí pra continuar nossa saga do Mercadinho. Mas comentem aí se vocês quiserem mais vídeos, mais conteúdos aí do Trader Life Simulator. Tamo junto aí. E até a próxima. Falou, galera. Um abração pra vocês aí. Valeu!